E, gente, a gente tá na Kendo, que é uma pote de Hyakuen aqui em Kyoto E isso aqui é o que vocês têm que procurar Se vocês forem descendentes de japonês Isso aqui são os carimbos que eles têm com sobrenomes japoneses, tá? Então aqui são os sobrenomes que começam com A Aí aqui tem o I Aqui são os sobrenomes que começam com I E assim vai Aí aqui, ó, Tsu Tsu tá aqui Então eu vou procurar daqui até aqui Tá vendo? Pra ver se eu acho o kanji de Tsuge só que para isso vocês precisam saber qual é o candido sobrenome de vocês